Felinho, felinho, felinho. A análise de queda que eu sei que você gosta muito. Então hoje é um dia de chamar todo mundo. Passar na sala. lá do aprendizado no seu quarto. Não sei. Claro que se o computador estava, alguma coisa, HFW Informática, o telefone está aqui, o site também. O link é aqui embaixo. Entre em contato com eles. Vamos resolver esse probleminha. Esse probleminha tem que ser resolvido hoje. Não dá para achar para amanhã. É hoje. Tá bom? Muito bem. Como você sabe, seu e-mail, a nossa... É... Eu não vou falar aquela ideia, que é um pouco pesado isso, né? É nosso nosso aprendizado. É o um aprendizado, como eu falei. Então vamos lá, vamos começar aqui. O Xande, né? Mandou. Xande Baldan falador da beleza. Então, tomei essa queda devido uma língua d'água. Dentro de parênteses. O que seria uma língua d'água? Porque tem, de, é, tem língua de gato, que é da ali gostosinho e tal. Tá caro, gostosinho. A língua d'água, entre parênteses, faixa de água que atravessa a pista. Então língua d'água, para você que não sabia. Eu costumia de transitar por essa estrada, mas nesse dia fui surpreendido por essa língua d'água. Bem no meio da curva. Só que eu não vi, vírgula. Eu vou parar aqui, eu assisti o vídeo. Xande, eu também não vi. Não. Então acho que não foi bem isso, Xande. Mas, mas vamos... Eu vou fazer, eu, eu pera um pouquinho, vamos lá. Só que eu não vi, pois ela estava debaixo de uma sombra. E aí eu perdi a frente e o resto o vídeo já mostra tudo. Eu estava com uma Honda X usando um Pilot Street 110, 140, 28 na frente e 29 na traseira. Vamos inverter isso e colocar 29 na frente e 28 na traseira. Porque você usa a moto de a dia para trabalhar, beleza? Um pneu com um pouco mais de 1500km, então teoricamente ele não está quadrado. Mas vamos inverter aqui maior na dianteira, se já que quer fazer alguma coisa, iguala então pelo menos, beleza? Fica com o vídeo. ver o vídeo que nós estamos com ele aqui? E eu, num asfalto desse aqui, em maneira nenhuma, irmão, eu já riscarei qualquer coisa. Então aqui o primeiro erro é fazer qualquer coisa nesse asfalto. Isso aqui tá um lixo. Então, Xandinho, cagou tudo aqui já, tá? Por mais que você conhece, lá, lá, lá, isso aqui, velho, esquece. Você sempre vem andando aqui, ó, aqui, olha aqui, aqui, Xandinho, eu não vou estender, eu não vou. Tá, me mandou, me mandou o negócio e tá tudo certo. Mas, Xandinho, ó, presta atenção aqui, ó. O Xandinho. Eu não achei a língua, a língua d'água aqui, Xandinho. Mas eu achei aqui, ó. Eu achei, eu achei a tangência Ray. A tangência Ray. De double. Double. Double track. Né? Double track. Pra fazer. Aquela curva, porque nessa janela, por exemplo, pode ter um, um dispositivo de filmagem, um moleque novo que tem um sonho até ter a moto, ele tá aqui ó, igual a Julieta. Aí você vem e... É isso, sabe aquela coisa assim? Então aqui, você mandou uma tangenciada. Cara, desde o início aqui do vídeo, não precisa fazer nada, você tá fazendo, tá? Ó, deu aquela chamada, aí do jeito que você entrou, os bumpizinhos. Freinho, aí quando você soltou, ela ia... Porque o Polo Street é um lecho. Então não adianta, você entendeu? Ah, eu peguei quando eu fiz a.. O Polo Street tipo o Sport Demo. Cara, Rosso 2, entendeu? Porque eu tenho um vídeo da, da Lander com o Rosso 2. Quando eu tirei o Sport Demo coloquei os dois Quando eu dei com o Sport Demo que eu inventei ir para o cartódromo, que é um asfalto luxo, eu escorreguei e caí com o Sport Demo. Então esquece, entendeu? E aí do jeito que você vê aqui. Cara, isso aí não foi língua d'água não, tá? Isso aí é, é loucura rei Então pega um outro lugarzinho, claro, de preferência, sem desnível, sem sujeira, sem essa situação toda aqui, porque aqui não é treino, aqui não é lugar de fazer qualquer tipo de coisa, aqui é lugar de andar passarinho, você entendeu? Eu quando pego um negócio desse, é passarinho. Eu, eu, eu vejo os, os iFood, os Be todas todos eles aí passando, falando, eu olho falo rapaz, se ele soubesse entendeu? É, é assim mas o cara tá na correria do, do, do, do vamos entregar 225 do negócio porque recebe dois contos eu, eu entendo e desentendo porque eu entendo que ele necessita mas ao mesmo tempo eu desentendo porque se ele ficar lá sem a perna já era também a necessidade, entendeu? então é isso aí mas ó já era então aqui não foi, não foi linguinha ali foi muito desnível Aí você dá uma corrigida no freio dianteiro para trazer ela mais. Ou você desafoga ela aqui, ó. Transfere. Tá, já tá, né? E já ele vai embora. Vamos para o próximo. Xandinho. Xandinho. Para com isso, tá? Esse trechinho não é legal. Tudo bem. Próximo e-mail. Carlos Eduardo. O Carlos, inclusive... Olha aí, ó. É aí que é o... É aí que é o negócio. Fala, sensei. Eu sou o Edu. Tive o privilégio de fazer três cursos com você. Eu tô ligado, Edu. Só que aí, quando você faz isso, você... Pega tudo que eu aprendi, nessa tem um tempo. Dediquei. Você fazer isso. Maravilha. isso. Isso O que vocês fazem comigo. Edu, vamos lá. Esse vídeo foi em Capoava e a queda foi na última bateria do dia última bateria do dia. Eu já falo que vocês estão cansados, vocês não aguentam mais nada que é pra deixar só aqui, pra treinar. Eu. Estava com a CBR 1000RR pneus Supbike Slick. Com 32 na frente 25 traseiros. Aê! 25 traseiros. Aê! Quente! Não sei se está aqui, mas eu tenho que estar. Grato pelos ensinamentos. Au! Edu Carvalho. Fica com o vídeo. Estão três títulos aqui. Se vocês continuarem falando comigo, eu vou rasgar meu título oficial. Vou caralho que eu vou rasgar. Mas é o seguinte, para com essa porra. Vem pra pista. Meu, quando você pegar essas situação assim, ó. Dá uma atirada de mão, de leve. Deixa os caras embora. Porque, ó, você começa a fazer um traçado todo porco aqui, ó. E aí, ó, aqui já era um pra ter dado alegria, ó. Olha esse traço, filho. Na parte errada, tudo errado, não sei é que a CBR é uma mãe que a ciclística é nervosa mas aqui já dá pegada novidade pra caralho entendeu? vamos lá a curva que você vai fazer é, o negócio é a curva 2 que é o, a primeira perna da Shinken e ali vamos lá É tanto trânsito que você não consegue traçar para parada aqui, filho. Chegamos no point. É a pra grana e já era. E abraça porque você tá com a mão no freio. Eu peguei a imagem do YouTube que fica um pouco melhor, né? Mas vamos lá de novo, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Primeira coisa, viu, filho. Quando você tiver, então fez a curva. Onde que tá aqui o boneco? Não tem como você tá tal. Beleza, é uma zebra ali. Vai puxar para o outro lado, certo? Essa frenagem é muito importante. O uso do freio traseiro aqui é muito importante para encaixar a moto. Para ela não vir assim, porque quando você vem assim, por mais que você esteja tá usando a frenagem e você não tenha dando tanta carga, até ajudando com o trail brake para fatiar nessa zebra, por ser uma descida, por estar tá carregada já de antena, ela fica pesada para vir, ela fica estranha, e a sensação é que vai perder a frente, e realmente se você forçar mais uma descida tal, a frente vai fechar no BTG, então o que, que acontece? Você vem na pegada, vem com carga, não consegue trazer mais, e aqui é uma pista estreita, então se você não morder essa zebra aqui, ela vai ficar menor ainda, e a tendência de acontecer com você teve aqui é total, então assim... Freio traseiro. Freio traseiro. Certo? Traz juntinho. Tira quando você tiver. Aí, aqui, ó. Freio traseiro ele vai sair aqui, ó. Se tiver uma marcha longa, ou uma relação longa, eu até recomendo que você faça a curva 1 um de segunda. Põe em primeira aqui nas duas pernas. Daí, daqui pra cá, você bate em segunda. Mas se não dá, segunda. Mantém o freio traseiro até aqui, ó. Até aqui, ó. Solta o freio traseiro aqui. Manter o dianteiro pra fatiar essa zebra, né? E aí sim, você consegue executar legal. Aqui, de, então, e ela já tá dando sinal, né? Ela já tá dando alguns sinais. A pista aqui pra cá ela tem um pouco de ondulação, é o traço errado. Ela já te deu uns um, dois sinais. Aí você tem que abandonar e já era, põe em pé. Só que aí, não tem como. Deslique ainda na grama, já era. Então, Eduzeira, você entendeu, né? Freio traseiro ali, o traço aqui tava certinho. Apesar do, da curva não. Freio traseiro, deixa lá aqui, ó. Em deixar assim, eu me desci. Ele daqui fatiou com o um trilho breakzinho pra trazer ela, pra ajudar na geometria. E aí, vai embora. Maravilha? Você falou que você tem que fazer mais alguns cursos comigo? Então, vamos fazer um, um, o próximo curso. Eu falei comigo é um personal. Próximo. Análise de quedas, nem tem com cachorro, salve o 675. e quase não saiu. Salve teu galera, sou o Jefferson, salve de Chanchere, Santa Catarina Segue o vídeo de um incidente que ocorreu comigo há um tempo atrás Quando um dog mal atravessou a frente da moto na estrada da curva Esse aqui o Belo Belo vai, vai, vai, vai, vai ficar vai, vai chorar em casa Belo Belo é, é. é o Luiz Amel versão masculina Não, não ele é melhor que o Luiz Amel, porque ele pega pra ele mesmo, ele que, que ele cuida por sorte não estava em alta velocidade, não caiu. Cachorro, filha da puta, passa bem. Ele que escreveu. Tá aqui, ó. Passa bem. Por distração, quase caí com a moto depois. Moto. Suzuki. Mas. Suzuki GSX 150F 2010. E o canal é salvio. Sábio. 675. Você quer ter uma 675, só? É isso? Fica com o vídeo, fica. Antes que comece aí que eu dei risada do cachorro, lá no meu pai são oito, mais um gato, certo? E aqui é minha cachorra, tem umas fotinhos, deixa eu trouxe aqui mais pertinho, ó. Minha cachorra, ela morreu em 2012, foi minha melhor amiga e eu jurei amor eterno a ela. Então, antes vocês falam besteira aí, o cachorro é, ele é uma alma que vale muito mais do que qualquer ser humano. Viu? De verdade. O cachorro, ele não julga você por dinheiro, por onde você mora, pelo que você tem, pelos seus estudos, lá. ele te ama porque ele te ama. Então, o cachorro é, é o verdadeiro amor dentro de quatro patas. Então, isso é, é, é um negócio que a gente ama. Então, antes de é o quê? É que, porra, né? Pelo amor de Deus, o cachorro <risos> tá vivo? Sei, sobre, tá vivo mesmo? Sobre? Eu não sei. Se deu uma. Você deu uma... Eu sei que... E outra, né, gente? Pelo amor de Deus, o bagulho tá cruzando a estrada. Você não tem o que fazer. E você vê que no giro, no giro, ele tá bonequinho, ele tá na velocidade dele. Não tá fazendo nada de Nossa Senhora. Tal, não sei o quê. Ele tá ali, aconteceu, entendeu? É, o que vale a pena é dar uma treinada mais de frenagem. para estancar e parar, entendeu? De repente, uma solução dessa... É que tem horas que, dependendo, é melhor você tentar desviar. Então, cara, você vê como que o negócio é muito louco, né? Não tem ninguém na estrada. De repente, vem o carro do outro lado, é a sincronia perfeita e os dois cachorros, sabe? A lei de Murphy, ela é, ela é impressionante, né, irmão? Ela é impressionante. Ele podia estar rodando 100km sem ninguém. Na hora tem que dar o um negócio, tem que juntar todo mundo. Parece que tem um cara... É, é igual eu falo pros caras, às vezes, a gente vai lá nas estradas, parece que tem um cara que ele fica olhando de cima e fala assim, "Meu, vamos colocar um carro aqui, um carro aqui, esse pedestre aqui, essa bike aqui, esse cachorro aqui, essa bola aqui, essa criança aqui. da play. Vem, Durva. Ser... Sabe aquela coisa assim? Porque, meu, é impressionante como a coisa acontece. Então tem, deve ter alguém que fica brincando assim de técnico. Coloca esses caras aqui agora. que aí? Ação, galera. Sabe aquela coisa? Tipo... Então, assim, tenho certeza absoluta que não teve uma dose nenhuma aqui. Que a gente faz a brincadeira pra vocês darem umas risadas também. Porque é, eu acho que a gente tem que rir bastante. Pelo menos nas épocas que a gente tá onde... É importantíssimo dar risada. Então eu faço a zoeira mesmo, não tem jeito. Importante é essa buzinada aqui, ó. Depois de uma hora do acontecimento. Vamos lá. E agora... O papinho, né? O papinho é bom. Tá bonita, o motor. Você precisa deixar os... Ai, mas... que cagaço. Não, pegou só na frente, é só... Epa, ete, na frente é só um Epa, e... É, eu, é, rapaz, é, na frente é tribala, bom, que tri legal, rapaz. Outra coisa, filhos, para com bolha. Vamos pro próximo vídeo. Fala do Vabão, não, não é do sul. Vamos lá. Segue o vídeo da minha queda em um traque no autódromo de potência. Ah, eu tô ligado aqui. Só que tem um negócio para mostrar para vocês, porque ele me chamou também no Instagram e por um acaso eu fui lá ver porque ele escreveu na análise de quedas. E aí, eu... Aliás, se você me chegou no Instagram e eu não responder, normal, tá? Não fica chateado nem nada. Totalmente normal. Eu não respondo mesmo. Eu começo alguma coisa, alguém que me menciona, tá? não sei o que, porque eu vou. Mas é muita gente, velho. Um ou outro, às vezes eu vou tentando. O cara, puta, nem esperava que eu ia ser... Eu quase falo, nem eu esperei que eu ia fazer isso aí, mas fiz. Então, Tio Cadinho, então se cara não te respondi, não leva mal, pelo amor de Deus, tá? Não é maldade, não. É, é que não dá tempo. Mas aquele tinha feito... Falou do um análise, não sei o que lá, e eu ia falar... E eu entrei pra falar assim, ó, manda no e-mail, aí já tava que ele já tinha mandado. Aí eu tive a curiosidade de ver, entendeu? Mas vamos lá. Não sei nem porque eu tô me justificando, mas eu gosto de me justificar também. Mas porque tá devendo? Eu não sei, aí, Tô devendo, tô devendo. Não, acho que eu paguei tudo, esses, paguei. Não, paguei, paguei. Paguei tudo. Segue o vídeo da minha queda em um track no autódromo, potenza. Estava na miss. Red! 75027, é, não é 27, é 2007, é 1007, não, 2007, isso. Usando a calibragem 3127. 27 supercorsa SP meia-vida. Podia ter puxado um pouquinho mais um traseirinho, mas lá no 26, hein, velho. Vim acelerando na oposta com a 10 quando freamos o freio dianteiro da minha. Fica com o vídeo. Pedro, Paulo, olha que tesão que é bolha fumê, ó. É a pilotada Mr. Magoo, né, velho? É sem enxergar nada, eu não sei. Onde vocês tiraram essa, essa teoria que vocês tem que ficar com bolha fumê, velho? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Vocês caras vocês não enxergam nada, velho. Aí tem que andar igual um pirulito, né, mano? Tem que aqui, ó. Enxergar, porque você botou um tampão na, na, na tua frente. Tipo... Eu vou dar uma calenada aqui na reta, ah, Carina! Tipo, cê é louco, velho. Vamos enxergar, time. Tanta gente que queria enxergar, vocês tem a oportunidade de enxergar e fica se tampando aí, velho. E outra, se você já é feio, que também pode acontecer, então eu sou. Cara, o capacete já tá, já tá te tampando. Não precisa mais a, a, a bolha pra tampar você mais ainda. É muita, é, é muita coisa. Vamos lá. Ó. Chamou, chamou, tá chamando, chamou. Aí quando eu vi esse vídeo aqui, pô, potência essa curva velho, do tobogã ali, é uma descida, e ela tem uns bumpzinhos. E primeiro você tá no traço totalmente errado, né, irmão? E ela tá no traço da 10 ali, porque aqui o bump aumenta ainda mais, a ondulação é pior ainda ali, tá? Então, esquece. Quando eu vi esse vídeo, a primeira curiosidade que eu tive, de falar? Foi o seguinte, eu chamei ele no Insta, vocês se dá para chegar aqui, ó. Eu perguntei. Eu ri E eu falei. Eu <risos> tá bem, filho. Eu recebi. Que era o e-mail, né? Eu falei, vai pro próximo laje de queda, que é esse aqui. Vocês está se dando para ver aí legal? Aí eu fiz a pergunta. Eu falei, Você não tá segurando o freio ou já soltou? Porque pô, do jeito que ele pegou ali um freio. Eu perguntei se ele tava tá ainda segurando até hoje, né? O freio dianteiro. Sabe? Porque daí depois... até hoje ele tá aqui, ó. Aí. Já soltei, cara. Já soltei. Ó é... a risadinha. Ó a risadinha. Já soltei, cara. Já soltei. Mas aí ele me mandou um vídeo. É... Ó que foda. E mecânico... isso é um Acabou negócio que corpo vocês corpo tem que... Que... que... Vocês tem que ver, ó. Querem? É... você pega ali, ó. Calma aí. A dele é 2007, e assim, dependendo de como você dá aquelas pauladas, aquelas coisas, cara, vocês tem que sempre estar tá dando um conferma no sistema de freio, você lembra que eu falei para vocês, olha, troca as coisas de freio a cada seis meses e tal, a minha moto, eu faço um track, dois, ela vai para target, ela vai fazer revisão, tem que fazer, moto de pista tem que fazer revisão, vocês andam na pista muito mais, então assim, a pista é segura até a página 2. Se você for um cara relaxado com a sua moto, a pista vai ser fatal para você. Tem que lubrificar rolamento, tem que cuidar de, de, de relação, tem que cuidar da corrente, tem que tocar freio, óleo de suspensão. Eu não estou falando para vocês ficarem preparando, é só para fazer uma manutenção básica. Cuidar, verificar. Entendeu? Porque moto de pista que o cara faz, o cara no track day, ah é carenagem mesmo, põe lá na garagem, ó. Hum. Tá, para ficar lá dois meses. Já era, acabou, opa, traquei de depois três. Um ano de pandemia, deu opa! Uhum. Carrega a moto, vai lá, morre, tal, acabou. Uhum. Só leilão, só nota, né? Não precisa ter carinho. Leilão, nota, ó. Uhum. Acabou, né? Então para de ser porco relaxado. Mas aí aqui e levou lá no mecânico, provavelmente por causa do rola, do, do não né? Porque se não tivesse rolado, tinha no mecânico. E já era na garagem. Então, aí depois você me pergunta, você fala assim, ô, oh, eu tô vendo essa moto aqui, o que, que você acha? Eu falo, eu só posso falar das minhas motos, irmão. Conhecendo bem o brazuca, eu só falo das minhas motos. Então, não dá. Eu quando fui fazer, eu já te ensinei vocês, né, os vídeos aí como você tem que fazer, né? Eu levanto a capivara inteira, irmão. E eu chego no olho e falo assim, você acha mesmo que você fez isso? Ah, é, ó, se liga, peraí, vamos lá. ó, vazando, então, também tem aquela parada que o AeroKeep, ele tem dois jeitos, né? ele tem o pensado e tem o rosqueado, então, depois de um tempo, cara, você faz, você tá aí, é, cinco anos de Aerokip, é bom vocês darem uma pensada em trocar, entendeu, o AeroKeep, se tiver vazando, se tiver, tem que dar um confere, então é importante essas coisas, por quê? Porque o tempo útil vai desgastando, entendeu? Se for emborrachado, então, os freios, ainda dos assim, flexíveis, troca. Por exemplo, a gente teve um problema na moda da, da Ju, você não achava o freio dianteiro. Trocava óleo, trocava a posta, não achava nada. Coloquei um AeroKeep, acabou o problema. Porque era o plástico original desde sempre. Então, cara, a manutenção ela tem que ser preventiva. Como que isso aqui descobre? Você vê o freio lá, cara, chega na, na sua garagem, pega lá um, uma fita Hellmann, Hellmann, Aperta um pouco o manete do freio, passa ela lá entre o manete e a manopla. Deixa lá, o que tiver de ar vai sair, teu freio vai voltar. E se tiver algum vazamento, vai apitar pra você e vai aparecer. Entendeu? Então essas coisas tem que fazer. Não adianta só pegar e... Uma observação. Me lembrei. Você falou que depois o seu mecânico foi lá e viu o vazamento, né? A 675, eu tomei um tumbo no S. Tenho até o vídeo da, da etapa é muito antigo. Quando ela caiu, que o guidão fecha... Deu batente. E aí, o, o, o manete de freio dá aqui, ó. Dá na aranha ou dá no painel. Né? Ó, a parte da bomba. Se ele tá mais aberto, pode ser que o seu aerokip bateu ali. Na aranha, no painel ou na carenagem. E aí, ferra a, a blindagem do aerokip E por isso tava vazando. Então, não necessariamente tava vazando. Pode ser que ele começou a vazar depois da panca que você deu, entendeu? Aí, claro, o cara tá vindo lá, tá apertando e tá vazando agora. Mas... Se ela dá batente, às vezes o vai, e a minha ms aconteceu isso. Depois, até que a gente colocou um calço, na minha na, na, na minha 75 também tinha um calço lá no chassi, era um pouco maior, para não dar o batente na, nas pancadas, né? Aí depois você começa a evoluir também, vai dar, tem que tirar o calço também, que não atrapalha. Então, assim, pode ser que bateu ali e começou a vazar, por isso. É uma observação rápida, Continua o vídeo. É um pouco parecido com capo-ava, piorar 10 vezes. Uma curva indecida. Então o freio traseiro ele é muito necessário. Se não vai usar o freio traseiro, vem na redução. Hum, hum, hum, Para deixar a moto encaixando. Para ela vir assim, ou vir assim. Já tem uns bampezinhos. Então, aquela setada forte ela deve ser lá em cima. Perto da primeira. Dá. Vem, chama. Ou você mantém aquela chamada. E a hora que você estiver chegando no ápice da curva, você. Vai soltando ali via e entra pra você conseguir manter a geometria e entrar. Ou você vai até o um certo ponto, solta e trabalha o freio traseiro pra poder controlar essa curva. Se você vem na descida e vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais e tenta fechar a curva, vai sair de frente, é batata, tá? E outra, Supercorsa SP é uma carcaça um pouquinho mais dura. Então, por mais que a borracha de pista, é diferente do SC, entendeu? Você tem que. É ter um pouquinho mais de cuidado porque é um luxo, mas ele deforma um pouco menos, entendeu? Então, é, tem que tomar esse, esse certo cuidado, é um luxo, mas mesmo aqui um, um SC1 nessa pegada de violência e mantendo assim, mantendo, mantendo, mantendo, se aliviar pelo nenhum entrar, já era. Lembra do seguinte, Chime, quando você entra numa curva, você precisa ter curso de suspensão livre. Como que você libera um curso de suspensão? Tirando a mão do freio ou reacelerando? Se você tá frenando e está dando cara, está dando carga, tá dando carro. Tá ela consumiu tudo. Então não dá para trazer a moto, porque não vai ter mais nada livre para ela poder entrar. Aí o que ela vai fazer? Vai contar com o pneu. O pneu já está dobrado, não tem mais o que fazer. Ela vai escapar e vai embora. Então lembra de sempre dizer assim: eu vou começar a entrar na curva, Pera, eu preciso dar uma aliviadinha aqui um pouquinho, eu preciso dar um pouco de, de, de curso para ela, para eu poder apontar e estar tá seguro. Lembra disso. Beleza, filhos? Então não forcem é, com dianteira em descida e chegando bem perto da curva e chamando, porque. Vai dar novidade, tá bom? O treino o break, ele é importante Mas é, a cacetada foi lá atrás Aqui, você tá mantendo Só por uma questão de posicionamento da moto Não porque você tá, tá parando pra caraco ainda Entendeu? Aí começa a contar com passo de curva aceleração, né O olho, onde eu vou né? Aquele 10 metros aqui, já tá aqui, já tá ali, já tá ali E vai embora É isso aí, agora eu encerro Tio Guedinha! Mau! Eu voltei rapidinho Bônus, olha isso aí, sabe o que foi isso aí? Quem me mandou foi o Dr. Bittencourt... Exatamente, do Papo com Mamut, tá ligado? O, os vídeos aí são loucos, eles fazem análise do modo GP, mandam os dropzinhos, faz o Toguedinha e tal. Abraço aí pra vocês, time. Mamut, inclusive, que agora eu não tô, mas as camisetas 2MT Toguedinha, é tudo, tudo Together. Eles que mandam pra gente pra ficar bem bonitinho nas gravações. Mas é o seguinte, então um beijo aí pra vocês, o Dr... Se liga, vou até colocar o que você me escreveu aqui. É, não colocar, não, vou ler, né? Queda no Pinheirinho, com uma S1000RRM ainda. 2020, dolorido, hein? Isso dói. Ó, o que acontece? O, o piloto é o Círio Souza, tá bem. A luva tava maior e a hora que ele faz, sai do pinheirinho, e vai para de pato, que ele vai entrar na frenagem, então volta com a, a canopa para ir no manete do freio, ela enrosca. E aí, malandro, você vê que ele é... Tipo, então, time, é o seguinte, luva é um negócio que vocês têm que saber comprar, tá? É, tem um, um vídeo da, da Motosprint, inclusive ela jogou no Instagram também, Motosprint Underline TV, no Instagram, vou colocar o Instagram aqui embaixo. É, se liga, a luva, quando vocês comprarem... Ela tem que ficar exatinha e você não pode conseguir esticar toda a mão. No máximo isso aqui ó. Essa aqui é uma luva minha de passeio, certo? Ó. E eu vou colocar minha luva de pista. Se vocês deixam pra luva ficar confortável você conseguir fazer assim, primeiro que essa minha mão já não estica né, mas fazer assim com a luva ó, esquece. Porque vai sobrar aqui, ela vai encavalar aqui, vai encavalar aqui no dedo, às vezes fica sobrando aqui no dedo, aí você vai tentar entrar no manete fica encostando assim, a luva fica é, tipo travando aqui sabe, no, no manete, então esquece. Luva é exato, tá? Então por isso que a gente deixa até a moto lá na loja Pra você colocar a luva Porque aí o cara cõe aqui e fala Ah, não, não tá Mas não adianta você tentar O cara vai fechar assim Nossa, dói o minguinho, dói o dedo ele não consegue fechar direito Você não vai fazer isso aqui Você vai fazer isso aqui Fechando no... Na canopla Então numa, na manopla lá, tal, não sei o quê. Aqui ela tem que ficar bom Ficou bom? Acessou os comandos? Ficou legal? Já era É isso que você tem que fazer Então ó, eu não consigo esticar minha mão Minha mão fica assim ó Já era só que quando eu faço isso aqui, ó, não fica o couro acumulado, tá vendo? Ó, ó, senão começa a ficar aquela folga aqui, ó. E aí isso aqui começa a enroscar e aí você pode ter um tipo de queda assim. Então luva, o tamanho tem que ser certinho, tá bom? Então tem lá um vídeo, inclusive vai ter no canal da Motosprint também, que eu ensino vocês a medir aqui direitinho para quem vai comprar online e não errar com quando... luva. Ah, por que você não explicou aqui? Porque eu quero que você se inscreva no canal Motosprint, que é nossa casa. Vossa casa. Entendeu? Então faz isso. Agora sim eu vou. Chegadinha, filho, é nós. Motosprint, do Careca, together também, máximo. A long time, eu tô. Pra uma ideia. Peraí. 2012. Revit. Onde eu consegui esse Revit? sprint. É só um pouco de tempo, só. Só que... Eu peguei esse macacão, acho que foi em 2011. Acho que foi em 2011. Preciso consultar agora os universitários. Ou foi, não, foi começo de 2012. 2012, 2021, só nove anos. Tranquilo. Não nove anos de parceria, mas que eu frequento a casa. O Eric, por exemplo, conhece desde 2006. Tá bom? Ah, então tá bom. Então, beleza. Agora sim, beijo.